Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus, Cristo, Palavra de Deus, convertei-vos nos Jesus, Senhor, porque o reino.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 esse a salvará. Com efeito, do que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dois caminhos são apresentados pelo Senhor a Moisés e a nós. O caminho da vida e da felicidade, ou o caminho da morte, o caminho que nos leva para a ruína. A liberdade de escolha é nossa. Deus nos apresenta um caminho muito claro na pessoa de Jesus Cristo. Porque o Novo Testamento, com Jesus Cristo, vem dar a clareza de todo o projeto do Senhor, na vida do seu povo, na nossa vida, Jesus é o próprio caminho, e hoje ele fala pela primeira vez aos seus seguidores mais próximos, que este caminho é de cruz, todo o discípulo na época de Jesus, quando seguia a um rabino, ao um mestre espiritual, estava disposto a a também acompanhar os seus passos, não apenas indo atrás daquele que pregava uma doutrina, mas buscando assemelhar-se a ele. E Jesus hoje nos diz, se nós queremos ser seus discípulos, devemos fazer esse caminho, tomar sobre nós a nossa cruz, renunciar a nós mesmos. As cruzes são as adversidades da vida e principalmente nesse caminho de fé, aquelas que estão relacionadas às escolhas que nós fazemos por acreditarmos. São muitas as contrariedades que nós vamos enfrentar ao seguir o Mestre. O próprio Jesus não esconde de nós que Ele sofrerá, Ele passará pela morte, mas no terceiro dia, ressuscitará esse é um discurso que parece ser tão difícil de ser acolhido nos nossos tempos porque nós estamos diante de uma cultura da não dor vocês percebem que a cultura hoje apresenta o máximo de prazer possível e tenta refutar, rejeitar toda espécie de dor e quando o ser humano busca de uma forma desenfreada a felicidade, ele se depara com a dor. Por que será? Será que seria castigo de Deus? Não. Porque as dores fazem parte da trajetória humana. O amor também vem acompanhado da dor. Quem é pai e a é mãe sabe que a renúncia é necessária para se demonstrar o verdadeiro amor. Quem tem uma vida de união, no um matrimônio, uma vida a dois, sabe que é preciso aprender também a ceder por amor. E esta renúncia não quer dizer desaparecer, quer dizer esvaziar-se, muitas vezes de desejos mesquinhos, de formas de egoísmo, é uma verdadeira purificação. Por isso que quando Jesus fala de segui-lo, tomando sobre nós esta cruz, Ele está dizendo que nós devemos abraçar o plano de Deus com amor. A cruz aqui não pode ser um sinônimo simplesmente de um peso que eu tenho que aguentar, para conseguir o reino dos céus, Jesus disse que o peso dele é leve, é suave, a cruz tem que ser para nós um compromisso, é abraçar o próprio Jesus crucificado, nós sabemos que São Francisco de Assis é representado diante da cruz, aos pés do madeiro, abraçando Jesus que está crucificado, então ele abraça Jesus por inteiro. De maneira que São Francisco de Assis vai chamar a morte de irmã. Não porque ele queria de toda maneira morrer e fugir dessa vida para encontrar-se com o Senhor. Mas porque ele vê a morte como algo natural. Que vai sim proporcionar a ele um encontro com o Senhor. É por isso que São Francisco não teve medo de mortificar-se aos poucos, né? de morrer para as suas vontades, para os seus confortos. Ele que tinha acesso a tantas coisas, renunciou a si mesmo. Mas não como alguém que agora tem uma pena sobre si, mas como alguém que livremente ama ao Senhor, porque se sentiu primeiramente amado por Ele. É alguém que escolhe o caminho de felicidade. Caminho que é feito de cruzes, mas o um caminho que torna o ser humano repleto de Deus. Jesus é aquele que se esvazia de si mesmo para se dar por completo. Na quaresma, a mortificação deve ser também essa experiência de nós nos esvaziarmos. E esvaziar-se não quer dizer... Se dissolver por completo Mas é sim dar espaço para Deus Quando nós permitimos que Deus seja Deus na nossa vida Nós somos mais nós Porque nós reencontramos a nossa identidade de filhos Então nós nos reconhecemos como pessoas repletas de sentido nessa vida Quantas pessoas hoje em dia com medo de sofrer se deparam com o sofrimento, por que será que isso acontece? Porque quando nós negamos toda a forma de dor e de sofrimento, é como se nós reprimíssemos isso, tal como uma pessoa que tenta né, suprimir uma mola e depois a gente sabe, no momento em que a gente não consegue mais conter a mola, ela vem com muita força. Então há sofrimentos que são próprios da vida e outros que fazem parte da caminhada cristã, são as incompreensões, são as perseguições, são as coisas que às vezes nos fazem acreditar que Cristo continua conosco e que nós devemos permanecer com Ele, não abandonando a cruz. Hoje é muito fácil as pessoas quando começam a sentir um desconforto, a tentar abandonar algo, né? E é interessante que nessa tentativa de sofrer o menos possível, às vezes né, sofrer o menos possível no parto, sofrer, sofrer o menos possível é, num relacionamento, sofrer o mesmo, menos possível no trabalho, às vezes com aquela lei do mínimo, mínimo esforço, né? Vou fazer o mínimo aqui. Ah não, não vou me envolver muito com aquele, com aquela. Ah não, vamos optar por algo que é mais prático, né? que, não, que eu não sinta dor nenhuma. Né? A gente também vai perdendo a verdadeira razão de nos encontrarmos com Deus. Porque se Ele nos ama e foi capaz de enfrentar o sofrimento por nós, nós também por amor devemos ver, até nesses momentos de sofrimento, a entrega, Deus não quer o nosso sofrimento, mas o sofrimento pode ser uma oportunidade de nós demonstrarmos também que continuamos amando ao Senhor e não há nada de contraditório nisso, amamos ao Senhor porque primeiro Ele nos amou e assim, enfrentando esse caminho com as cruzes, vamos nos reparar ao final de tudo com a verdadeira e completa felicidade Cristo ressuscitado, Cristo nossa Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé...